Este vídeo se trata dos combinados a respeito do recebimento de auxílio para pessoas necessitadas. A primeira coisa que você precisa entender é o destino desse encaminhamento. A ideia é que isso possa te ajudar com o que comer, beber e vestir. Quando a gente fala sobre comer e beber, a gente está se referindo aos alimentos que são básicos para o sustento do nosso corpo humano. E quando a gente fala sobre vestir, a gente está se referindo a respeito de coisas que vão proteger o nosso corpo quanto ao frio, por exemplo. Isso significa que esses valores não foram encaminhados para pagamento de contas, aluguel ou mesmo dívidas. Nem para compra de itens secundários, como celulares ou eletrodomésticos. Alguns itens que a gente também não considera como sendo essenciais são, por exemplo, fraldas, remédios e materiais de construção. A segunda coisa que você precisa saber é a respeito da fonte desse auxílio. O valor para a compra desses itens básicos foi obtido por meio de ofertas e dízimos dos irmãos. A motivação desses irmãos com relação ao recolhimento desse valor é cumprir com os princípios do reino de Deus e da justiça de Deus a respeito desse assunto de ofertas e dízimos. Esses valores foram obtidos de maneira voluntária, generosa e buscando agradar a Deus em todas as coisas. A primeira condição para você receber esse auxílio é que seja agendada uma visita na sua casa para que as pessoas possam te entrevistar e conhecer realmente quais são as suas necessidades. Outra coisa é que você não deve vender esse benefício. Outro ponto é que você não deve depender mensalmente desse auxílio. Se você recebeu ajuda neste mês, então você não deve contar com essa ajuda no mês que vem. A última coisa é que você não deve agradecer as pessoas por causa desse auxílio. Agradeça a Deus e dê glória a Deus, porque você recebeu uma coisa que foi gerada pela palavra dEle. Caso haja algum descumprimento com relação a alguma das condições citadas acima, então o procedimento vai ser a suspensão desse auxílio e exposição do caso para que haja uma definição coletiva entre os irmãos. E exceções vão ser abertas somente em caso de orientações específicas que o Espírito Santo for dar para cada um dos encaminhamentos. Se você quiser um resumo a respeito desses combinados, acesse a descrição desse vídeo. Caso você esteja procurando uma ajuda para que não venha depender de pessoas para o seu próprio sustento e queira realmente buscar a Deus e ser suprido por Deus, ser discipulado por Jesus, acesse esse link ao lado para que você venha conhecer as palavras de Jesus a respeito desse tema. Falou!